Bom, é tarde da noite, mas mesmo sendo tarde, é, eu preciso falar um pouco de te tecnologia. Eu acabei de assistir o, o filme Ghost in the Shell, é, no Brasil traduzido como Vigilante da Manhã, e o filme é pura tecnologia, é baseado em um anime, mas ele é pura tecnologia. E esses dias, há, há cerca de... 15 dias eu tenho assistido bastante palestras, eu fui em bastante eventos, eventos da start uma piração na cabeça aí sobre startups, Vale do Silício, o que está acontecendo no mundo. E eu anotei algumas coisas lá no evento, acabei nunca vindo falar sobre isso. Mas eu vou falar algumas coisinhas é, legais que estão acontecendo por aí: tecnologia, o que a nossa vida, é, como a nossa vida vai ser daqui para frente com essa explosão de tecnologia. Vou ficar lendo aqui do lado e falando aqui, tá? Eu, eu, eu anotei uns tópicos. É, hoje, nos Estados Unidos, a maioria das famílias estão tendo apenas um carro. Um carro só, eles estão comprando. E, tá, e estatísticas dizem que em cinco anos passaram a nem comprar carros. Não é porque não tem dinheiro, ou é, é, diversos motivos. Né? Até poluição tem a ver. É, e... e Recente, né? Recente não. Um ano atrás a Tesla, que fabrica carros é, elétricos, ela lançou um modelo novo, né? o Model 3, e em 24 horas, 24 horas, eles venderam 180 mil carros, mais de 7 bilhões de dólares. Em 24 horas venderam 180 mil carros, mais 180 mil. Bom, legal, né? Só que o mais interessante... As pessoas compraram para receber depois de um ano. Era uma pré-venda, era uma reserva. E você pagava por isso. Né? Um ano para entregar um carro elétrico. E aí vem também o porquê as pessoas estão deix... tendo um carro só por família, por questão de meio ambiente. Ah, também tem crise, não teve uma crise aí nos Estados Unidos e, e as pessoas estão é, também querendo gastar menos menos dinheiro, gastar menos gasolina, gasolina destrói o mundo, cria guerras e o carro elétrico vem crescendo bastante e vendeu o ano passado para entregar esse ano eu, eu não sei nem como está recente, acho que a produção ainda nem começou ela, ela ainda foi adiada, né? mas ela vendeu uma última vez que eu vi mais de 300 mil carros outra coisa interessante é a Tesla não tem concessionária ela não tem né Aqui em São Paulo você anda numa rua, tem concessionária de um lado, do outro, vários fabricantes com concessionárias. Ela vendeu pela internet. Esses números de carros, esses 7 bilhões, foi vendido pela internet. É lógico que aí existem as pessoas contra avanços tecnológicos. Tem três estados americanos que é, eles proibiram a venda pela internet. A, a associação das concessionárias, dos, dos vendedores proibiram e esse carro não foi vendido pela internet lá, né? Outra coisa interessante, eu li essa semana na, na, na internet, vocês podem pesquisar aí, acho que vai ser fácil achar, é... a, a Tesla, um carro da Tesla se, se tornou o carro mais rápido do mundo, né? E o mais interessante, é um carro que já existia e, e virou o mais rápido do mundo. Ah, mexeram em... Motor, potência, fizeram alguma coisa? Não, fizeram uma atualização de software. tá Então, atualizou, chega aí no seu celular, no seu iPhone, no seu Android, atualizar para a nova versão. Então, fizeram uma nova versão do, do Tesla e eles tornou o carro mais rápido do mundo. De 0 a 100. 2,29, se eu não me engano. É... E também veio agora o carro autônomo, né? O Uber já tem seu carro autônomo, o Google tem o um carro autônomo, a Ford está tendo um carro autônomo, acho que a Mercedes está fazendo parceria com o Uber para ter carro autônomo. E aí as pessoas falam, nossa, mas o carro sem motorista vai gerar muito acidente, né? Na verdade eles fazem testes, já tem carro andando de, de, né, nas ruas aí nos Estados Unidos, muitos testes sendo feitos, mas ah, teve um acidente, nossa, um acidente, dentro de milhares de testes que não teve acidente. E aí foi interessante, eu estava na palestra do é, lá um pessoal, um, esqueci o nome dele, do Google X, depois eu vou até colocar aqui nos comentários, e ele falou o quê? Que lá nos Estados Unidos, a, a, é, o objetivo do carro autônomo é diminuir acidentes. É todos os carros serem autônomos, eles se encaixarem, então vai diminuir acidente, não vai ter trânsito, né? Porque eles vão estar tudo sempre se encaixando um baseado no outro e vai ser uma, um, um mundo melhor, uma coisa mais perfeitinha no trânsito. Tá? É, mudando de carro para saúde, o Google também tem a Verily, eu não sei se é Verily ou Verily, acabei não vendo é, como se pronuncia direito, que é uma lente de contato, que você coloca a lente, ela inicialmente estava medindo sua diabetes. E te avisava, em vez de ficar espetando o dedo. Mas o objetivo final dessa lente é estar prevendo acontecimentos no seu corpo. Como, por exemplo, vai te emitir um sinal, aí vai tocar no seu celular, corra para o hospital, você vai ter um infarto. Esse é o objetivo dessa, dessa lente de contato. Outra coisa bem interessante que eu vi numa palestra foi que as abelhas nos Estados Unidos... Estão acabando, pegaram, um, um, um, é, começaram a acabar, morrer as abelhas. E as abelhas, olha os estudos, as coisas malucas que, que, que chegam a números, elas são responsáveis por 15 bilhões de dólares na produção agrícola nos Estados Unidos abelha. Porque ela poliniza é, e, e gera todo esse dinheiro. E o que acontece? É tá morrendo. Então criaram abelhas robôs para polinizar e fazer é, não matar a, a, a produção agrícola lá nos Estados Unidos. Outra coisa tecnologia bem interessante, né impressoras 3D tem é, barateado muito. Hoje se você entrar em site chinês, aí tem impressora 3D por 200, reais, 200 dólares. E já nas Olimpíadas aqui no Brasil teve Adidas com um tênis de sola 3D, não era o tênis inteiro, era só a sola, e ela premiou aí os campeões com, com esse tênis. E não só isso, não só o tênis, agora já começaram a fazer o tênis inteiro, fazer o, desde a parte de cima, do cadarço, tudo, até o tênis. A gente sabe, já tem crânio feito em 3D, tem ossos, tem diversas coisas, diversos já itens sendo testados, e, e, e é fogo, né? Do corpo sendo testado em 3D. E, e também carros. Acho que muitas partes dos carros hoje já são feitas em, em máquinas 3D e não em processos mais antigos. né? Agora, é um antigo que é recente, mas é antigo. Uma outra palavra, essa me deixou meio é, perplexo, embora eu sou de tecnologia, mas.. Um executivo do Banco do Brasil falou que 38% das transações feitas no Banco do Brasil, 38% são por aplicativo mobile. É, 38% das, da, de, de tudo que é feito, das transações. O que é? Pensando, esse 100% o que significa? Aplicativo mobile, é, o site caixa eletrônico e agência, 38% é por aplicativo, então os 62 restantes têm agência bancária, por isso que os bancos têm fechado muitas agências, né? e tem é, o é, computador, a gente sempre fala hoje, usar banco no computador é muito difícil e às vezes até perigoso, porque você nunca sabe que você está instalando ou não está instalando, acaba não funcionando na hora, né? É, sempre dá um bloqueio, você assim, instala, não funciona no Chrome, não só funciona no Internet Explorer, é sempre uma bagunça, mas no celular é sempre fácil. Então 38% das transações que acontecem no Banco do Brasil são feitas por, pelo celular. Não são feitas no site, não são feitas no.. É, não é a maioria. É, essa é a maioria. Né? É, não é feito no site, não é feito no. No computador, também não é feito na agência e nem caixa bancário. E aí, quando a gente está falando de, de tecnologias, né? É, ah, só queria falar uma coisinha que eu acabei me falando, que quando a gente estava falando de, de da Verily, da lente de contato, numa outra palestra que não foi a mesma pessoa, o maluco falou que é. Ainda essa geração pode chegar a viver 120 anos. Né? E aí existem complicações para isso. Ainda ele até falou, e a mesa de Natal? Uma família que vai ter três, quatro gerações juntas? Né? É... A gente pode falar que a gente é maluco em acreditar nisso tudo, mas a gente vive tecnologia, e eu, eu sou de tecnologia desde. De... Eu tenho 43 anos, com 11 anos de idade eu fiz um curso de computador já. Então eu tô há 30 anos com tecnologia e eu vi o quanto tudo foi evoluindo e quanto evolui ainda. Então eu sou desse maluco que acredita que isso pode acontecer. Ainda assistindo o Ghost in the Shell, você pode ver um pouquinho mais sobre tecnologia, corpo, como que, como que vai ser a, a, pode ser o né? nosso corpo daqui para frente. E aí tudo isso, falando tecnologia, vem uma parte que eu já acredito muito, essa pra mim foi a parte mais real é, das palestras que eu vi, que em 20 anos, 80% dos cargos atuais não existirão, né? Então todos os cargos que existem hoje, as pessoas, os trabalhos, as funções, daqui 20 anos não vão existir. Aí você fala, nossa, mas 20 anos é longe, né? Ah, não sei, pra mim 20 anos passou bem rápido. Meus né? últimos 20 anos parece que passaram em 3 anos. Né? É, e aí a, a frase marcante que eu ouvi, e também vou finalizar esse vídeo às 11 e pouco da noite, que é, ainda estamos formando desempregados. Em tecnologia, isso é uma verdade absoluta há muito tempo. a minha primeira faculdade, é, ela, eu tinha 17 anos. As matérias do primeiro ano, quando chegou no quarto ano, que todo mundo se formou, é, já não existiam mais. As tecnologias do primeiro ano já não existiam mais quando a, a faculdade acabou quarto, no quarto ano. Tá? Então, é, em 20 anos esses cargos não vão existir mais e ainda estamos formando desempregados. Muitos cursos estão sendo feitos hoje. As pessoas estão fazendo a faculdade, estão se formando, mas não vão trabalhar nisso. Elas vão ter que continuar estudando, escolher novas profissões, porque esse cargo dela vai deixar ela desempregada. Boa noite, pessoal. Até o um próximo vídeo.